A cidade está tomada e já não tem mais volta Olha os na parede, 100% anticopa A cidade está tomada e já não tem mais volta Olha espelho na parede, 100% anticopa Se não tem raiz, pensa que mega evento traz dinheiro pro país Não se esqueça, desde muito tempo capital Já não tem cor de bandeira, é transacional Sou 2014, 2016, investidores vão embora ó. Todos de uma vez, falou pra vocês foi bom fazer negócio, agora implode esses hotel E faz uma pilha de des É 100% anti-copa e pro-ocupação Contra toda e qualquer forma de gentrificação Nossa gente segue em frente Ponte dos atingidos mas nós é linha de frente, nós não pode dar vacilo Hey gringo, I'll your camera Ronaldo, Neymar, Pelé, suas caras não queimam E Z, cobra se constrói com hospital Mas com estádio, vacilo nesse e O ouvido lembra o ditado Quem tem boca vai arrumar eu vai o Brasil pra que a verdade venha à tona Não vai ter Copa, não vai ter Copa Cartola? Eu só curto sambis Eu odeio os empresários da bola Os caras tá na lista De escalação não vi seu nome Também não tinha nada na farta dos homens A data do descante coincidiu com a final Os fogos de artifício Coge efeito é moral O pão e cinco da Roma Imperial É hoje bolsa escola Copa de futebol BOL BOL de todo mundo olhando pra cá e aproveitando a exposição. É hora de ah, atacar na cara deles. A real dos atingidos, a raiva dos calados, do clã dos excluídos. É hora da ação. De roubar toda a atenção. Dos gringos dos ladrão, dos barracos, as mansão. Maluco ou são considerado vacilão, considerando a questão de que pra ter um campeão. O resto vai perder nessa competição. Cê nós não, então, fala na missão Mais um pro nosso time, 100% anticopa e pro ocupação Porque quem levantou a copa não tá escalado pro testejo Várias quebradas hoje sob risco de despejo Imagina, as quatro da matina, chegando na surdina Um choque na sua casa, metendo o pé na porta e pimenta na sua casa multa tacar na cara deles, a real dos atingidos laras de los people, do clã dos excluídos Filma nós galvão, dessa vocês não escapam, esse desagar ah, cês não atacam bloco preto, cês não calam aqui Não é novela, casa que caiu agora, não foi Lá na favela, onde tá na intenção De ocupar umas mansão, invadir o seu sossego Tirar o seu conforto, usar de bola Sua cabeça e sambar no seu corpo Câmera de olho gordo Mica é morto, tenta mas não oprime um canudo cheio de mato Faz a luz do meu filme Acende minha visão Sem me delatar no escuro Luz, câmera em ação Eu atingi o muro vamos cantar carta janela Topo, beira ou marquise ante copa Que geral visualiza Copa quem? Copa onde? Quem? Não tá ligado? Vários empurro de Poucos vão sentado daqui pra ali Ou de cá pra lá Se ninguém se levantar o só vai pra não voltar Viva o olho da rua Viva a Dandária Viva a Zilar A cidade está tão Vou, na mira do meu flow, os puto que roubou O que sobrou da energia da alegria e transformou em show Mais espetáculo da terra, mano, provocou O mecatombe social, nível nacional Legitimada diariamente em cada telejornal Aos pobres se apresentou pelas mãos de um policial Mas saiu bonito na fita com brilho comercial É o plimplim, é o seu fim, é o rim do gringo Traficado pelo lado errado do cenário lindo Erro, mas confere, não me ferro, filho O meu alvo é seu coração, com o de desfibrilo Pipoco feito milho, de vidro e gasolina, relaxo com os parceiros, fumando sem sensilila, é só semente boa, a natureza ensina, mas os mano que aprende véi, os vem em cima, e ainda faz chacina pagando de paz. Não é um tiro por trás do apartamento rico, só a city quer mais Consome segurança, farta pança sagaz, então joga mais gás No meio do povão, atingidos pela copa, sou a primeira derrota da seleção quer ir no mineral, mano? Não vai rolar de ver o jogo Nem vender da então eu vou pra protestar Quero ficar face a face com a seleção brasileira Tropa de choque, gás lá na dianteira Cadê os reis de chuteira? Neymar, aqueles outro lado fala que é povo, ri do povo Na propaganda de Guaraná, fica o pulso da vontade de gritar Vai tomar, refrigerar anti-conservante pra te desconservar Calma, já vou terminar, é só pra finalizar Sou 100% anticopa, copa anti rotambo bop e rota Contra exclusão cuzão, moda-foca, que investe na banca rota Enquanto rola, mó nota, mercado engole e rota. Despejo de gás que sufoca, a TV contando lorota Um plus do preço da droga, mais armamento pros bota Nenhum incentivo pra nota da criançada na escola Mano, não sou idiota e me coalha a revolta A mesma tropa que destrói a oca, protege a coca Diz aí, do vou com a saudosa maloca E o cobertor pro meu frio, é um verbo quente na rota de policia com a patota dessa elite coroca Que tem indústria brasileira e residência na Europa